Fala, fala galerinha! É isso, eu sou eu o sou Alberto e esse é mais um Elefante Literário E hoje a gente veio aqui indicar pra vocês canais literários que a gente gosta muito E queria que todo mundo conhecesse <SILÉR _ |ko|> Aqui é um canal conterrâneo que a gente adora. Inclusive, a gente já conheceu essa pessoa maravilhosa e é a Camila Nix, do Observatório Geek. E, inclusive, de vez em quando eu tenho a oportunidade de encontrá-la, né? Onde eu estudo. É uma pessoa bem calma, bem de boas. Eu gosto muito do jeito que ela fala sobre os livros e tô sempre tentando acompanhar. E, e a gente também puxa a sardinha, né? Aqueles. Pra galera daqui, <risos> logicamente. Valores Natal no YouTube, <risos> O primeiro canal que eu vou indicar aqui é o eu adoro um livro, quem faz é Grazi Desde o primeiro momento que eu vi Grazi Eu criei uma, uma coisa, de uma ligação tão grande Porque eu adoro ver aquela mulher falar Ela fala de uma maneira muito tranquila Que deixa você com de ver o vídeo até o final Muito simpática, é uma pessoa que cativa as pessoas Que tem um sorriso maravilhoso, aqueles de de elogio Gente, <risos> desde o primeiro, foi isso mesmo Desde o primeiro foi. vídeo falo Grazi e ela realmente é uma pessoa maravilhosa. Eu achei o vídeo e falei: cara, assista esse canal, tô me escrevendo agora. Segundo canal que eu quero indicar, já que conheci recentemente, porque ele imitou a gente mesmo. Ele imitou, <risos> ele fez o um vídeo dos bordões, dos melhores bordões do booktube, que é a Geando Lobo Leitor riu muito, a gente viu esse vídeo mil vezes porque ele fez uma imitação maravilhosa e depois a gente conheceu o canal e tal, e ele tá sempre comentando por aqui também, né, dando opinião e interagindo com a gente, e é uma pessoa muito engraçada e super dinâmica, assim, adoro ver os vídeos dele, e apesar do pouco tempo que a gente teve, né, de a gente conhecer a gente queria muito compartilhar porque ele é uma pessoa super engraçada que vale muito a pena ver os vídeos. Outro canal que eu quero indicar aqui é o Frases Perdidas de Gabi, ah. Gabi é de Salvador e Gabi é a melhor pessoa que eu já vi na minha vida, sabe? Pelo amor de Deus, gente. gente. Corram lá no canal dela antes de eu terminar de falar, depois volta aqui. Porque Gabi é uma pessoa que fala, só que ela começa a falar e ela não para. No sentido, sim, assim, sim. ela tem uma linha de raciocínio perfeita. Eu não entendo como uma pessoa pode fazer isso com a calma que ela faz. Porque ela não para e ela fala muito bem. Se eu fosse fazer um negócio desse na minha vida, quando é que ia dar certo? Não sei o não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela, é, é. Ela vai falando assim, ó, <risos> melhor pessoa Gente, é inve ah. ah, invejável tá só gente é o que? Já falou aqui Já falou, falou muito, mas acho que merece Porque é uma pessoa também é maravilhosa Que é Thalita do Thalitando E apesar dela ser um pouquinho maior do que todos esses canais que a gente comentou Ela é uma pessoa que merece cada vez mais pessoas É do tipo de canal você pensa, por que mais pessoas não conhecem? Porque merece mais pessoas eu Acho eu tô aqui ó Conheço o canal do Thalita, ela é super engraçada Inclusive sigam o Snapchat Por favor, sigam o Thalita no Snapchat, o merece o Snapchat Melhor pessoa, ela dá uns bons dias maravilhosos <risos> ela, ela é a pessoa que... ela é muito engraçada Essa Último canal que eu vou indicar aqui é Geeks Anatomy Quem faz o Geeks Anatomy é Alisson Souza Ele faz assim Tem um efeito que eu não sei fazer O canal é muito legal, traz temas muito diversificados E a maneira que ele tem de falar das coisas é muito Pelo amor de Deus, esse menino não tem como Se eu encontrar esse menino na rocha, eu vou dar uns cascudos nele Porque ele é sem vergonha Então vamos lá conhecer e vamos conhecer todo mundo <risos> Então é isso aí pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Lembrando que a gente teria uma lista muito legal, né? de indicações aqui. Então, quem tiver uma indicação, deixa aqui nos comentários. Ah, eu acho massa esse canal. Ah, deixa porque a gente já vai conhecer novas pessoas e todo mundo vai tá se conhecendo. Aí fica seguindo aquela quando coisa... Vento, quando o quando o é, tá todo é, mundo Exatamente. Ponto. Todo mundo se seguindo e... O quê? Eu fiquei aqui, ó. Eu... O <risos> que tá acontecendo? inscreve no canal desse povo todinho que a gente falou aqui. Segue a gente em todas as redes sociais. E fica ligado que o VEDA tá acabando, né? A gente tá o quê? Tá acabando, o Veda? Né? tipo amanhã, último dia? É. é isso? Tá acabando, minha gente. vamos. Tá fica ligado aqui, porque tá acabando no final Vamos acompanhar, valeu. Valeu. Vai, vai ser por essa ordem aí? Você que sabe. Eu, eu botei alternado, tipo. Eu vou indicar...